Bom dia, povo da Camicleta! Bom dia! Aqui é o Orion, ali a é Lilian. Estamos na Camicleta, que é o motorhome onde a gente está vivendo desde 2015. Aqueles que nos acompanham já sabem. O nosso canal, Viagem, Motorhome e Camicleta, tem um, perto de 800 inscritos. Dá para fechar aí, 800 inscritos. Tá? E a gente vem há bastante tempo, um, Fazendo vídeos, temos mais de 200 vídeos. Então, tem vídeos que são é, vídeos bem construídos, outros a gente foi aprendendo a fazer, uns ao vivo. Então, a gente tem assim, um conteúdo grande e temos um conteúdo bom. A gente ouve até, às vezes, pessoas dizendo assim: Ah, gosta do teu canal, porque o teu canal é instrutivo. É instrutivo Ouvimos é. Isso. É. Ontem a gente ouviu o pessoal dizer assim: Ah. Ó, oh, coloquei a luzinha verde no motorhome para entrar na Argentina e eu vi lá como é que se coloca. É, e mostra nossas histórias, nossa, nossa caminhada, dicas de lugares, onde ficar, onde parar. Nós já fomos aonde nós já fomos. A primeira viagem nós fomos, é, subimos do Rio Grande do Sul, nós né? do Rio Grande do Sul, e fomos até o final da Bahia. Passamos por São Paulo, Minas Gerais... Espírito Santo, Bahia. Depois entramos para, subimos para Chapada Diamantina, Chapada dos Viadeiros, fomos a Brasília. Uh, na época que estávamos cruzando em Brasília ainda tinha o um impeachment, estava rolando o um impeachment lá da, da ex-presidente Dilma. E a gente até ficou por lá para ver aquela movimentação e aquele momento histórico. Depois seguimos para Bonito e então, tal. Até voltando para o Rio Grande do Sul, depois fomos até o Xuaia. Lá no Ushuaia, atravessamos o então, Uruguai, a Argentina, e fomos ao, ao Chile, e depois chegamos na Argentina de novo, porque o é um pedacinho do, da Argentina, para quem não sabe, né? pessoas às vezes não conhecem essa parte aí da divisão territorial, porque o é um pedacinho lá embaixo depois que terminou. A Argentina tem é, uma um estreito lá, que é o estreito de Magalhães, né, acho que é isso, e aí, do outro lado lá, então fica a Argentina bom. E o que, que você tá querendo fazer agora? Ah, isso que é interessante, né? é se eu começo a falar, não paro, né, <risos> demora um ano, bom, a ideia é a seguinte, a ideia é a seguinte, do nosso novo projeto, então, o pessoal que se interessar aí para ver nosso canal é... A foto home camicleta é 10. Por que, que é 10, agora? Por que, que é 10? É, porque é 10 cadeiras de roda. Faz assim comigo, 10 cadeiras de roda. Lá de novo, eu vou treinar. 10 cadeiras é. de roda. E nesse vídeo aqui, a gente comprou a primeira cadeira de roda. Eu sei, por que 10 e não... Aliás, nós compramos a décima da de rodas. Ah, que, que é a décima? É, nós compramos a décima porque, sei lá, às vezes a gente tá na, nas viagens e a gente vê primeira feira, é, primeiro campeonato, primeira Perfeta. corrida, todo mundo começa pelo primeiro. E, e às vezes, me chama a atenção que não tem o... Claro que tem muito lugar que tem, mas muitos não tem, é sempre o primeiro. Nós já vamos começar pelo 10 e vamos contar para baixo. <risos> então vai ser a décima cadeira de roda, depois a 9, a 8, a 7, até chegar a 1. Um, tá? E aí a gente dá 1, 2, 10 cadeiras de roda. Então, bicicleta começa com o projeto. Cabicleta é 10. 10 cadeiras de roda. Bom, já temos uma gordurinha para isso aí, tá? Então a gente vai comprar as 10 cadeiras de roda E a primeira nós mostramos como nós compramos aqui nesse vídeo. Ah, não é nova. Não, não é nova. Mas é semi-nova. Em boas condições, obviamente. Essa, por exemplo, que nós compramos era sem uso. Era só o rapaz que nos vendeu. é um menino que também é cadeirante. E a gente encontrou ele numa loja em Porto Alegre. E lá ele ofereceu, quando viu que eu estava tentando comprar uma cadeira, vendo o preço de uma cadeira nova para ver quanto custava, e ele, ah, tem cadeira de roda, aí a gente até pegou o telefone dele, né, se alguém quiser ajudar o mesmo, tá ali o número dele, ele vai dizer, e depois nós fomos até a cidade onde ele mora, que são 47 quilômetros da nossa cidade, atravessando por dentro de Canoas, Porto Alegre, chegando até Viamão. Então esse vídeo é sobre isso, é sobre a compra da cadeira número 10. É... E como é que vai ser feito isso? essa doação? A camicleta, você tem ideia? Como é que tu acha que vai ser? Como é que pode ser? Ah, agora vou... eu quero tanto aqui. <risos> Vamos lá, dá ideia, como então, é que vai ser. A camicleta pensou em fazer algo de uma forma que quem está aí do outro lado assistindo, vai contribuir também. Como é que ela vai contribuir? Com as inscrições, com o compartilhamento. Isso. Então, e quando, quando é que vai ser doada a décima, e é a primeira, entre aspas, né? A décima. É a décima. Quando, amor? Quando nós atingimos mil inscritos no canal. Nós estamos com 800 e pouco, então falta pouco para doar. Opa, a cadeira já está é, aí. Tá aí. Ela já está comprada. Então, a cada mil, até a cadeira número 1, um, nós vamos doar uma cadeira de roda E isso vai ser uma história. A gente está pensando assim, é né? ah, um projeto legal, porque a gente se envolve. E a nossa história é assim, a vida depois dos 50. Então, a gente não pode parar. Então, a gente já está... Uh, estabelecido uh, economicamente, dentro das nossas limitações, sou aposentado e a gente não pode simplesmente parar e, e deixar de viver, então a gente cria novas coisas. E uma dessas coisas que a gente está criando agora é essa ideia das 10 das cadeiras de roda. A gente vai fazer alguém feliz, vai crescer o nosso canal. Ah, mas por que cresceu? Porque a gente gosta, é nossa, nosso hobby, é poder compartilhar essas viagens com as pessoas, com os amigos. Porque quem se inscreve no canal é nosso amigo. Então a gente curte muito os likes pra cima lá dos inscritos. Porque esses Isso. são nossos amigos, tá? Né? E os comentários também. É. Gosta muito de, dos comentários. É. O pessoal pode falar, pode perguntar. E a gente vai lá e vai responder. Isso. E a gente vive então dentro do motorhome vai mostrando como é que é essa, esse dia a dia aí. Então o vídeo trata sobre isso. Não vou me alongar muito. Né? Eu já tenho essa, que já está grande, né? Para mostrar o primeiro vídeo. Então não esqueça, né? A, a, a Motorhome Camicleta é 10. 10 cadeiras de roda. E essa vai ser a número 10. Depois nós vamos para 9, 8 e tal. E a cada mil inscritos no canal, você, aí vocês acompanham, nós vamos doar uma cadeira de roda. Até chegar ao número 10. Né? Que é dentro da nossa gordurinha Que eu falei antes ali <risos> Então Uma outra particularidade do nosso canal E eu não estou dizendo que isso vai ser sempre assim Mas por enquanto é assim é... A maioria, a grande maioria Dos nossos vídeos não tem Intervalos de propaganda Não tem O pessoal olha ali e pode ver que não tem Marketing construído. Ele roda direto tem um inicial que eu acho que o YouTube bota, mas assim não tem propaganda durante o, o vídeo. Isso é um diferencial também, tá? Né? Então tá, vamos ao vídeo agora. Apreciem, fiquem com Deus, compartilhem, torçam que as pessoas recebam essas 10 cadeiras de roda rapidamente, né? E nós também. Fui. E aí, povo da camicleta. Seguindo no nosso projeto da cadeira de roda, vamos a Via Mão para fazer contato com um vendedor de uma cadeira usada. Hum, é aí povo, Estamos na loja Pé de Apoio em Porto Alegre com o Leandro. Aí ele vai deixar o telefone aí para quem quiser dar um apoio aí. Manda, Leandro. 998 40 38 26 ele é de Via Mão e nós vamos lá para ver uma cadeira de roda que ele tem para vender depois a gente vai doar essa cadeira aí numa viagem que a gente for aí. Um abraço. Estamos indo para Diamão. São 47 quilômetros. E essa aqui é a nossa estrada. Aqui é BR-116. Para quem está descendo da Serra Gaúcha e quer pegar em sentido litoral, Osório, Florianópolis, ali olha as plaquinhas, pega aqui à esquerda. Aí nós vamos pegar a 290, que é a Freeway. Aqui nós estamos passando por cima do rio Gravataí. E aqui tem... a rua de cima é a 290. Isso. Esse aqui é o acesso. Esse é o acesso. Se pegar a direita, vai para o aeroporto. Ah, sim. Ah. Aqui já estamos na 290, na Freeway. Aqui é a minha direita. Fica Porto Alegre No Rio Grande do Sul Aqui é o acesso Pra Avenida CIS Brasil Do... aqui à direita é tipo, A gente vai pra Via Mão agora Estamos indo para a Via Mão Pro outro lado, à esquerda Fica a Cachoeirinha, a Gravataí Aqui estamos na CIS Brasil Logo à frente, à esquerda Fierges fica Fierges. Na Fies é onde o pessoal faz no, no, matura, Ali, ó. Ali as formaturas, a frente Ali é onde ocorre as formaturas. E tem feiras, feiras, diversos um, tipos de feiras. Porto seco, via mão, alvorada, a esquerda. Estão atirando pegar a esquerda, estou dando sinal primeiro via bairro Não, é, é Sarandi. Ó, ah, aqui, por A horária é Via, via Mão. mão. Porto C, aqui, a aqui a gente pegando a esquerda, a gente vai pra Via Mão. Mas a gente viu uma placa que tá escrito Sambódromo. Que é o Sambódromo de Porto Alegre. Vamos ver se a gente... É a direita. A direita? É. A direita, eu falei esquerda? É? É, é? entusiasmei então. Então a direita aqui é a... A vai pegar e vamos ver se a gente vê onde fica o Sambódromo Vamos ver como é que é, a imagem dele está bem boa Eu acho que não é longe, vamos dar uma olhadinha só por fora aqui, onde fica o Sambódromo Vamos ver, aproveitar que nós estamos pertinho Por que estamos aqui na sinaleira amor? Porque erramos o caminho E aí tem que fazer o que agora? O tem que fazer o retorno aqui Essa é, sinaleira é para lá, para cá, porque o retorno é aberto é. Aí, vamos, vamos voltar logo. um pedacinho. Um pedacinho agora pra mostrar né? onde é Ah, isso. É, dá é ruim de ver, olha. Né? É só parado mesmo pra enxergar. É isso aí, ó. Aí que é o sambó. Olha a pista, ó. Olha vendo a ali é pista? Aham. Uhum. a ah, pista do Vamos vamos embora. É aí o lugar. Eita. Para Pra direita e pra esquerda, sabe onde é que dá, amor? Ah, eu vi ali que pra esquerda tu vai pra Para a direita com certeza tu vai em direção ao centro de Porto Alegre. E reto vamos pra via Mão Aqui é a Avenida Manuel Elias. Nós vamos pegar em sentido via mão. É, pela rua. Aqui é a Avenida Protásio Alves, uma das avenidas principais de Porto Alegre. Lá. É, lá a plaquinha. Protásio Alves. E ainda faltam 13 minutos faltam 6 quilômetros e meio para chegarmos. Agora estamos chegando próximo à casa do vendedor, na Casa de Ipola. Estamos chegando aqui na casa do Leandro. E nós conversamos, que é o cadeirante que encontramos lá na loja de cadeira de roda em Porto Alegre Já falei com ele antes, ele tá me esperando aí, vamos ver se ele tá aí E aí Leandro, posso entrar? É, e aí Leandro, tá como é que certo. tá rapaz? Tamo aí Beleza. aí Leandro aqui para buscar aquela cadeira é. Autoriza nós filmar aí, botar no YouTube isso aí? É, é, é. Então, tá, onde é que tá a cadeirinha? De vamos ver a cadeira, Eu já tô espiando ali, né Leandro? Aí que bacana, rapaz! Fazer alguém feliz, né, ô Leandro? Fazer alguém feliz, cara. Então tá. Esse negócio de cadeira de roda não é muito fácil não, né? A vida não é fácil. Não é? Não, o cara tem que levar pra frente, né? Então tá, olha aí tá aí a cadeira, pessoal, olha aí. Eu só tenho a agradecer pro Leandro aí que vai fazer essa venda aí para nós, com um preço razoável a gente vai passar para os preços essa foi a aquisição da cadeira número 10 a cada mil inscritos então nós vamos entregar uma cadeira de roda mas para cada cadeira de roda que a gente entregar, a gente vai fazer um vídeo o vídeo da aquisição da cadeira e o vídeo da entrega da cadeia e como é que você pode participar disso você pode participar disso fazendo o compartilhamento do vídeo e a Lilian sabe muito melhor do que eu como é que tem que se fazer isso então vem cá amor. diz aí pô eu não me achando aqui <risos> fala aí eu viro a câmera aqui então vamos dar aquele compartilhamento Dá like, aquele like. like, em vez do... Em vez de dar o, <risos> eh, o lacre, vocês dão o like. <risos> Compartilhe, então é isso aí. Vocês estarão colaborando, estarão, estarão viajando conosco, se divertindo. Isso aí. É, nós, a cada mil, então. A cada Ó, mil, cada mil uh, inscritos, uma cadeira. Até nós chegar à cadeira número 1. Um. Vamos começar pela 10. Então nós estamos na campanha do like, não é do lacre. <risos> certo? Mas temos que aumentar o número de inscritos aí. Então, falou? Falou. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Muita gente.